Oi pessoal, meu nome é Antônio Matias, eu tenho 30 anos, me formei em 2007 no curso de Logística pela FATEC da Baixada Santista meu primeiro estágio foi no Ministério dos Transportes a serviço do Departamento do Fundo de Marinha Mercante trabalhando com frete marítimo, meu segundo estágio foi na indústria automobilística trabalhando na área de Logística de Peças do Grupo Scania, onde eu fiquei por 4 anos até integrar a Avon Cosméticos Uh, onde eu tive a oportunidade de passar por várias áreas de supply chain, como planejamento e compras. Na Avon fiquei por mais 4 anos e meio, e atualmente eu sou gerente sênior da área de compras de indiretos do grupo Stelloder, responsável por marcas como MAC, Jo Malone, Clinique, Ford, Figuer, entre outras marcas do segmento de luxo dentro de cosméticos. É isso.